Você, é. você que não pode ver é, uma câmera! É, você! Sim, eu tô ela! É nada, é não pode ver uma eu... câmera! Tá assim, é, você que vai! É a assim. é nada. Eu tô vendo você balançando ah. aí, ó! É, deixa aí! É, deixa... Oi, vida! Tudo tá ah, bem ah, com ah, vocês? Ah, ah, ah. Para! Deixa eu fazer a vinheta, caramba! Oi, vida! Tudo tá bem com vocês? Porque eu tô! Salve, salve, guerreiros! Olá, crianças lindas! Tudo bom? <risos> Tá aqui os três Instagrams, né? Tudo, mesmo, tudo, tudo no mesmo vídeo. Os três, os, os, os três Instagrams juntos no mesmo vídeo. Gente, esse vídeo é um vídeo muito simples. Hoje eu vou mostrar pra vocês os meus recebidinhos da SAROI! Tá pesada? Não aguentou pegar <risos> a cara! Aqui, essa tá, tá pesada mesmo Nossa, essa tá mais pesada Quer que eu pego Nossa. Como que tava online não não é... essa, essa daqui é tá pesada mesmo essa As caixas. Se você é velho de aqui no canal, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, tá? Que ajuda muito o canal a crescer, vocês sabem. E se você já é inscrito, gosta da Pretinha aqui, deixa o like, tá? Caso você não conhece a Pretinha aqui, tá conhecendo agora pela primeira vez, não esquece de se inscrever, ativar as notificações, no sininho, tá bom? Vocês que são inscritos já daqui do canal, você que tá chegando agora, ativem o sininho, gente. É muito importante porque vocês conseguem receber aí os meus vídeos em primeira mão. Eu postei papum, tá? Tira o sininho. Então ativa o sininho. Bora lá na primeira caixa. Essa daqui é a mais pesada, ó. Vixe, deve ter... hum? Pesada pra caramba. Até eu que faço academia não tô aguentando. Imagina minha mãe que não faz nada. Agora é, vamos abrir. Tá Essa parte não faz nada. Não faz nada não, de, gente, de, academia. De, academia, é, de academia. É, jamais, mãe. Você, você é uma mãe de tanto, sabe? Faz tudo, sempre fez tudo. Aqui em casa, pela família. É um exemplo de uma mulher de casa, faz comida. Aqui? Ah, okay? <risos> faz comida lá onde? Faz comida lá onde? Faz comida lá onde? Faz comida. A parte da comida a gente pula, tá, gente? Aí é demais, Preparados? Vamos ver? Calma, então, gente! Tchê. Ah, por isso que você dessa caixa, gente Porque essa daqui tem uns potão grandão de um litro Olha isso daqui Começando por esse daqui, que é o hidra gente Ai, não vejo a hora de usar isso daqui é o hidra babosa tá cacheado. Cabelos danificados e quebradiços Babosa, queratina, glicerina e vegetal Esse daqui serve tanto para cabelo liso Quanto para cabelo cacheado, é danificado, tá? Né? Bonito. Esse daqui que é o SOS Hidratação Que é o da Tô Podendo Gente, eu já tenho um Já tenho um dentro do meu guarda-roupa Esse daqui é o de coco de coco é mais. Vocês, vocês queriam de coco, né? o oh, cheirinho, tá sentindo o cheirinho? Pode sentir, pode tá bom. Outro hidrababose, esse daqui é o shampoo e condicionador, aquele que a gente pegou, é o creme de pentear, né? De um, é. de um litro. Olha o tamanho dessa gelatina, Tânia. Tá né? Eu uso gelatina, eu Caraca, cadê assim. a outra gelatina que tava por aqui? ah é, eu usei. Ah, tá é. a, outra, a Tânia tem um potinho desse, pequenininho. Esse aqui é o, a mãe, né? Que é. é o filho. É, isso aí, né? esse aqui, é, esse aqui é o é um filho. aqui Caraca, é pra mim, mim usar. Pra nós! Gelatina. Nossa, ah, assim. ah. né? De coco também. É de comer, SOS Cachos, tá? Ah, Como caixa. vocês podem ver, hoje eu estou toda cachadinha, eu tô leãozinho. Olha meus cachos não balança. Não balança? Balança, não. Vai curtinho, mano. Esse daqui, ó, tô de cachos. É Vou mostrar rapidinho. Vamos, Vamos mostrar rapidinho, você vai ficar até amanhã que eu mostrando isso daqui. Boa. Esse daqui é da linha Tô de Cacho também. Crespício. Black Power, Crespice. Ah. Esse daqui é o quê? Creme para pentear. Hidratação power. Não vejo a hora de usar também, finalizar esse meu é o cabelo. Esse power. Vamos ver se é bom. SOS bomba. Esse aqui auxilia Nossa, também no crescimento. Deixa o fio saudável, fio levinho. Esse daqui é creme de, é, de hidratação, que é creme pra hidratar. É creme para hidratar. E esse daqui, gente, tem carvão ativado, argila verde e mentol. Eu vou deixar meu cabelo crescer agora. Nossa, daqui a gente pegou quatro! Caraca! Vou deixar meu cabelo crescer. Quem quiser, Eu vou usar a linha bomba pra crescer. Só eu fiz os pedidos. Gente, lembrando uma que isso aqui, não é? Não chegou assim aleatoriamente, não. Foi tudo que a gente escolheu lá no site da Salon online, tá? Tudo isso daqui que a gente tem, você também pode ter, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição da loja online, da Salon online, do, do, do site, no caso. É só fazer o seu pedido. Ai... Quem quiser comprar o produto Salon online, eu vou deixar o link abaixo. Você entra e escolhe o que você quiser e bom crescimento pro seu cabelo. Boa ótimo. transição. É, boa. Também. O meu eu quero Ou se você, se você não está em transição, bom... É. Bom crescimento. É isso aí. Bom é. crescimento é. e, boa, é. e boa hidratação também. É. É. Tem gente que tem cabelo liso, não é verdade? É. Tem gente que não tá na transição aqui no canal. Tem gente que não tá passando pela transição, mas hidrata é. o cabelo, né? Não é porque você tem o cabelo liso que você não vai hidratar. Vamos hidratar é. sim É a pena eu que acho eles não que... sentem o cheiro. Linha bomba mostrou. também, ó. Eu mostrei o verdinho, agora esse aqui é o roxinho. Esse daqui fala que crescimento comprovido em 15 dias, um ano de danos recuperados em 15 dias. 15 dias pra crescer? Esse aqui tem vai de... recuperar. É recuperar os danos. Ah, tá. Os seus danos de um ano você recupera em 15 eu dias com produto. Eu vou usar esse primeiro. Olha o que tem nele. Babosa pantenol, Caraca, é o que eu queria comprar pra colocar dentro do, do shampoo. Olhos é. Ultra Nutrit... Olhos Ultra nutritivos. Nutri Óleos ultranutritivos e cafeína. Também tem cafeína muito Esse bom. eu vou usar. Esse também. é conjunto. Esse daqui eu comprei mais, justamente pra não dar briga. Esse aqui é. Esse. Lá se foi uma caixa. Esse eu vou Bora deixar separado. Esse é meu. Calma do céu. Esse eu vou deixar separado. Pesado, hein? Esse não é vem, a gente vai querer pegar de mim. Não, você Acho não tá pegando? Que... Ah, não. Ah, ela vai ter que isso. Oh, meu Deus! Agora vem a parte que eu gosto muito, que são os sprays, os tônicos. Ai, meu cabeça até coça. A gente pegou mesmo, pegou vários. Esse aqui é shampoo e condicionador. Ah, esse, aí, esse aqui é da linha Kids, que a gente pegou pro Breno. Ó, linha Kids. Porque o essa Breninho. online também tem produtos infantis, tá? Que fofo! Não que os outros não sirvam, mas esses daqui são bem melhores pra cabelo de criança. De... Eu acho bem legal essa online fazer essa linha para os nossos pequenos. Isso! A linha Liso, que eu divulgo e amo. Porque o meu cabelo, como vocês sabem, ele é alisado, né? Ele tá assim Sim. hoje... Porque é. ele tá assim hoje, porque eu finalizei ontem antes de realizar. dormir. O meu não é alisado, não. É natural, ah, é viu? Complicado gravar vídeo com esse pessoal, aqui É né, natural. Que, né? É assim mesmo, que é cacheadinho, ó. Que legal, ó. Esse daqui, spray finalizador. Esse aqui, olha. Esse daqui fala que tem vinagre de maçã. Foi por isso que a gente pegou ele, lembra, É, carinha? pra saber o que que, o que que faz a vinagre de maçã. Vinagre de, de, é, vinagre de maçã liberado sem silicone, sulfato, petrolato óleo mineral, parafina. parabéns. É ele tem ele tem silicone sulfato petrolato óleo mineral parafina e parabenos é isso aí caraca esse daqui serve para cabelos crespos ondulados cacheados crespíssimos ou em transição meu é para todo tipo de cabelo né aqui Ó meu oh, superista oh, é mais Sim, é natureza mais tô de cálcio mais natureza esse é o meu cabelo, um maravilhoso. Caramba, parece uma caraca. Passa de do braço. Tô sentindo mesmo. S.O.S. Você não tem cabelo de barra do braço? Não, não tem. Tia, senhora. Máscara de babosa. Tem gente que tem. Eu dou uma passada, lá vai ser Muita coisa legal. Vou passando pra vocês, retidos. Estamos vivendo que mulheres aqui, né? Ó o cacho do sol! Mãe. É o meu! Olha isso daqui, gente. Eu vou ter que mostrar Ai, pra vocês. A, Diana, eu tava a gente tem uma miniatura do Caixa dos Sonhos. Minha mãe tem esse creme aqui, ó. Faz tempo. A gente passa assim, ó, na meninência, com medo de acabar. Porque, cara, esse daqui é maravilhoso. É. Esse Caixa dos Sonhos é maravilhoso. E agora o tamanho, ó. E eu nem percebi que a gente tinha pegado e caixa dos sonhos. Caixa dos é meu. Seu cabelo é enrolado, mas eu peguei E sonho, eu peguei shampoo de... e caixa condicionador caixa dos sonhos também. Caixa do sonho. Ó, peguei esse daqui, também ó. Tô de caixa babosa. Esse é meu, então? Condicionador, creme de pentear. E esse daqui, ó, o gel de definição é de ativação que a gente gosta. Ah, então esse, esse aqui é pra cá. É gelzinho, né? Pra deixar eu, eu acabei... os cabelinhos fixados. É. Não tá eu eu tempo. Tempo. que trás, viu? Sim, sim, tá com a a que Última caixa, e a caixa mais esperada por mim. Porque aqui tem coisas que, cara... Todas tem mais... Todas tem, mas aqui é a minha caixa mais aguardada. Liso, né? Olha aí que o que você mais chama? esperava, Fred. Como chama essa escova? Escovalizadora, óbvio, né? Se é a escova que a lisa, é uma escovalizadora. Olha o que mais você mais esperava aqui pra fazer os seus, pintar os seus cabelinhos pintar cabelo branco, a né? A Salonha é. tem tinta. Que não é o meu caso, que ainda não chegou a, a, a salmão minha salmão idade. A tem tinta. É, a gente que passou dos 30 tem que pintar, né, Freda? Que, que é isso, isso, nós estamos na terceira idade. Olhem essa <risos> chapinha. <risos> Vocês pensam que a terceira oh, idade também não é brogreiras? É. <risos> E que não cuida do cabelo? Não é bobleira? Olha que coisa terceiridade, é. não é bobleira? Nós somos é influência da terceira. Olhem essa chapinha aqui. É uma plagializadora, ela tem titânio, tá? Eu acho muito foda essas essa chapinhas aqui, porque ela é, de, ela é de uso profissional, é óbvio. Eu tô em transição, eu não vou ficar usando tanto a chapinha. Mas é sempre Meio. bom ter, né? Porque, feliz. E hoje eu falei que você ia pintar meu cabelo nos stories, ó. Olha o secador. Checador roda vai combinar com a chapinha, com é. a escovalizadora. Falta tá só o um modelador de cachos rosinha que a gente não pegou dessa vez, vamos pegar na próxima vez. Peguei uma máquina de barbear pro meu pai, coitado. Porque meu pai, a máquina dele vive quebrando. Vou levar pra ele depois. Olha essa tinta. tinta. É uma pra mim. Essa e essa. Vamos pintar? Cabelo branco tem a beça Vou aí pro gente. Né? Só tem tinta que... hoje. Ela precisa de duas, eu uma só. Meu cabelo ah tá e olha que chegou também mãe, matizador preto. Ah, tem uns cabelos esse pretinhos. Aí é legal. Não tem um matizador que deixa o cabelo mais loiro, é né, para tirar o amarelado do cabelo loiro. Esse daqui da Salon online é o um matizador preto. Ele não é uma tintura, é um creme também que matiza, tá, e realça o preto do seu cabelo. Vou testar porque o meu cabelo não é preto preto, ele é meio, ele é castanho escuro. Puro, quase, tem escuro, um quase claro e com no sol ele fica meio arronzado no cabelo. A gente pegou também esse finalizador Passa. de penteado, essa, essa pasta aqui, que é mais pra penteado mesmo. Modeladora. É uma pasta modeladora, usa pouco essa. Tô louca pra testar essa linha Socorro Capilar, da Salon Line. Cara, Socorro Capilar, olha o nome dessa linha, cara, deve ser surreal. Salva cabelos ressecados, quebradiços, descoloridos, coloridos, alisados, relaxados. Porosos e elásticos. A linha Socorro da Salon, tá? Tô louca pra fazer resenha dela. Então, Salon Line, por favor, coloca ela no meu cronograma do mês que vem. Que eu tô querendo testar. Gente. Tá bom. Caraca, gel definidor. revitalizador de cachos. Isso aqui é, é outra cor. De não é, é óleo de rícino, não é, não é. mãe? Não, eu queria muito, gente. De... Olha. Óleo de meditação, isso. cabelo... É, isso mesmo, 100% vegano. Uma coisa que eu queria muito falar pra vocês, tem muitas linhas da Salon Line que é vegana, tá? Não é testada em animais, então vocês aí que gostam super desse babadinho aí de... Vocês que são super conscientes com esse lance de, de produtos testados em animais e tal, cara, a Salon Line é super atenta a isso também, tá? Aí ah, eu puxo o saco mesmo dele, gente, porque, ó, Salon Line é um amorzinho. A brincadeira tá mas... ficando boa. Mas agora que a brincadeira tá ficando boa. Acabou. Agora eu vou testar os Vou produtos. passar a tinta hoje pra mostrar pra vocês. Vou meus branquinhos. Vai passar hoje? Com certeza. Vou deixar aqui o Instagram das mamães na descrição pra vocês seguirem ela. É porque eu vou falar, você viu? Interrompe a gente. A gente tem que fazer um... Vamos ter que fazer um, um é. script da próxima vez. Porque eu tô gravando esse vídeo aqui aleatoriamente. Da próxima vez, da próxima vez vai ter que ter script pra cada uma esperar a outra... Tempo falar. Enfim, gente, eu vou deixar aqui o Instagram das duas mamães bugleiras pra vocês seguirem lá, tá? O meu Instagram é Laís Oliveira, vou deixar bem grande aqui na tela pra vocês seguirem. Lucas, coloca aqui, por favor, grande na tela. Coloca das mamães também, bem grande, é, gente. Bem grande. Não, coloca o meu maior e o das, das mamães assim, uma coisa mais organizada, atravessada né? assim, dá atravessada assim. É. assim, dá atravessada assim. Grande vermelho, vermelho. Pra dar bem destaque a gente tá falando com o Lucas que é de outro vídeo. É, aqui é vai pro canal, não. tá? Enfim, vida, esse vídeo tá ficando por aqui. Logo, logo vai ter resenha para vocês aqui no canal. É salão lá, meu amor. É salão Line, meu amor. É salão Line, meu amor. É salão lá, é salão lá. Até o próximo vídeo. Um beijo. Deus é. Um beijo. Tamo junto.